Eu vim para aqui, sabe quando? Em 1962. E aí? Aí o negocinho vai para aqui, vai pra ali, conheci o cumpadre João Gomes, por aí, conheci... Aí, a Julinha? Assim, ó, é, a é, Julinha, minha comadre, tá morando na Iuna ali, ó. É, tá é, reformando é, a fazenda, tá, tá ficando bonita. É, já, já, ela vai pro fim de semana, que ela vai na fazenda. É, morreu, primeiro morreu o, o, o Daniel, filho dela. O César, depois? Depois morreu o César, né, e depois César. morreu o cumpadre João Gomes. Gente, e o senhor conhece aquele pessoal lá, conheceu meu pai? Conheci. A minha mãe você não conheceu não? Conheci também, ué. A minha mãe tá com 90 anos. Eu fui na fazenda lá, senhor. Você eu foi fui lá, na sua fazenda, vocês, lá, lá em Laginha. Larginha. É, ué. Larginha era é, é do vovô jo, a, a, a Antônio Sátra. Antônio Sátra, É o Cícero. O Cícia tá vivo ainda. O Cícer, é, é o único dos homens que vivo. tá vivo. O Cícia, nós trabalhamos junto com a companhia fazendo essa estrada aqui, essa BL262 aí, ó. De Cícero de Alode. É, então, o Cícero é mais aqui nessa uma desgraça. <risos> é, é o Cícero. nosso mim dele, rapaz. Ele tá Deus. vivo, né? Tá vivo ainda. Então agora foi isso dia, eu fui lá na. na, na teve o negócio daqui, a feira da Coca-Fé, Coca lá em Lajinha, né? É. Aí eu falei com meus meninos, tava aí, o meu, é, o, o dois filhos meus e o. E o e o, o meu genro, sabe? Certo. Aí ele falei aqui, eu pude parar aqui para ver se o Cício tá quieto aqui, é, aqui ainda, sabe? e nós, conheci, nós é trabalhamos muito nós... Aí na companhia, né? É. Mas nós saímos de, de madrugada com o caminhão pra. Foi alegria conhecer vocês aqui. Obrigado. É, aí nós vinha de madrugada e eu ia pra, Eu já morava aqui, eu ia pegar o carro ali em cima pra nós ir trabalhar na, na, na estrada, sabe? Certo. Então nós ia tudo numa, numa caminhonetinha 350 de, de, de todo e tal. E o César vinha dormindo, rapaz. nós cutucavamos aí para ele acordar, mexe é. comigo, nós dormimos só é pouco essa noite, falava, eu sou é. culpado. É. Mas nós trabalhava, eu, eu trabalhava uma semana de dia e outra semana à noite. Certo. Mas ele não trabalhava, porque ele trabalhava só de motorista, e eu trabalhava na terra planagem com máquina. Certo. Né? Depois eu passei a trabalhar conjunto com ele na, ali naquela pedreira da serra dessa Lajinha, que é a vista Lajinha. Eu, nós tra eu trabalhei depois, por final, que nós acabamos, barrer a terra para nós, aí eu fui, não podia trabalhar com um caminhão na pedreira. Eu trabalhei três meses naquele corte de pedra aí, puxando pedra. Tinha digo que eu dava 70 viagens de pedra naquele né, trem ali para descarregar na né, descida do morro ali. Então, eu trabalhei... Ali, perto da, minha, da casa do meu pai, do, do Lande. De... Da Isa? Não, ali não, é. não na, na, na, a pedreira nós jogávamos, logo que saía do corte assim, tinha assim, é ali. Eu sei, é era na casa, da propriedade do meu pai que era É, eu, justamente, é, é. E eu era menino, eu ficava ouvindo lá que eles falavam assim, o fogo, fogo. É fogo, é, é quando dava para É, é para estourar, pra estourar pedra. as pedras. É. Puxa, que coisa é, boa é, conhecer o senhor. Pensa bem, rapaz, como é que é, Esse é, que é o Esse mundo, mundo é pequeno. É. A gente fica tá lá de casa escutando aí com um pouquinho da saia que a fumaça lá, as pedras explodiam Isso lá. Isso tem quantos, mais de 40 anos. Mais de 40 anos. De 40 Parabéns para o senhor, é. viu? Uhum. Vamos pegar um pouco. O nome do senhor é? Antônio Trevenzoli. Trevenzoli. Trevenzoli. Que coisa boa conhecer o senhor. Aqui é município de Irupi. I, Irupi. Aqui é com o pé de Irupi. E é. como é que chama esse córrego aqui? Aqui é Tijuco Preto. Preto. Tijuco Preto. <risos> De chuco é, preto. É, uhum. E o senhor faz aqui o quê? Mexe com o quê? Aqui nós temos lavoura. Laranja? Laranja tem assim para todo lado. Tem laranja aí pede laranja, né? É. é. E eu mexo também com... Você sabe por que que o, o pai João Gomes nós ficamos amigos, conhecidos? Por quê? Porque eu mantei uma, uma fábricazinha de cachaça. Ih, eu já sei a história. E ele gostava <risos> da cachaça, né? Eu já sei da história. É, então, e eu contei essa história. O tio João foi falar para mim. Eu fui lá a Irupi comprar uma pinga, eu cheguei lá, o homem não me conhecia, eu pedi para ele trazer a pinga, ele trouxe no copo um pedacinho, eu peguei a pinga, balancei, cheirei, na hora que eu cheirei a pinga, aí eu peguei e devolvi para ele, ele olhou assim para mim e falou assim, mas o senhor não gostou? Ele falou assim, não, pode encher o copo. <risos> eu estou tomando com a gê mesmo. É, Ele falava assim, pode é, gerar é. eu ficava rindo dele, mas assim, então o senhor, o senhor fazia pinga, então? Fazia, não, eu tenho todo o movimento ali ainda, vou fazer mais agora daqui uhum. uns dias, vou começar a fazer, talvez. Tá? Parabéns pro é. senhor, aonde que eu fui encontrar o senhor, e eu, eu já sabia um da história. Mesmo. Tem, tem. Mas Esse tem um cunhado é que bebe, nossa. É mesmo? É, é tem um, um, um... um Mas que, que coisa boa uma. conhecer vocês, viu? Bem, Foi né? muito é bom, eu estou aqui com o Maílson. Aí ah, você é meu companheiro de viagem, só que a luz lá não tá impedindo. E a senhora, e conhecendo vocês, parabéns, hoje, dia 31 de agosto, de de agosto. 2015. É, é. Uhum. ia sempre lá, na própria, lá em Minas, onde nós morávamos, né? E, e aí o meu avô, do lado da minha mãe, veio passear aqui, gostou do lugar aqui, comprou um terreno aqui. Nem comprar o terreno... Aí nós viemos, eu, meu pai e um outro irmão meu, nós viemos passear na cadeira e o meu pai gostou daqui do lugar. Porque o meu pai gostava muito de mexer com lavoura, sabe? E lá onde nós morávamos, já não produzia café mais. Aí o meu pai gostou do lugar e falou, vou comprar uma propriedade, se vocês quiserem vir para cá, eu vou comprar uma propriedade. Mas nós tínhamos propriedade lá. Aí eu olhamos, eu olhamos aqui e gostou dessa propriedade, porque, rapaz, meu pai comprou ela. Essa casa foi construída pelo seu pai? Não, não. Essa casa eu já construí. O senhor que já construiu? É, aqui tinha uma casa, aqui nessa mais ou menos essa pujança de banda aqui, era de esteio, Sim. e arco, assim do chão. Mas aí cortou os esteios, que a madeira não era paraúna, né? É. E, e aqui tem que ficar que não cai, e a casa estava precisando de uma reforma, eu falei: uma coisa, eu vou fazer outra casa e vou desmanchar essa casa. Aí é onde eu fiz essa casa aqui. Mas essa casa já foi feita aqui em 77, por aí afora, 78, que Eu fiz essa casa aqui. Aí então nós viemos, e dois irmãos para aqui. O meu avô veio para morar ali. E o meu irmão ficou dois anos aqui e não quis ficar mais. Foi, foi embora para Minas para ver novamente. É, mas aqui em 62 aqui, eu vim para aqui em 62. Uhum. Isso aqui era muito difícil. Isso era frio demais, mas frio mesmo. Então, rapaz, o, o, a, mas tinha muita água, muito verde também, sim, muita sim, floresta sim. ainda, é, mata verde. Não, não, não, mata não tinha não. Madeira tinha boa. Também não. Já estava tudo devassado já. O pessoal já tinha. É, aqui, aqui tem um.. Só tinha um matozinho pequeno ali na frente e agora tem um outro. É, lanço de mato também ali, mas porque eu deixei, aqui é a lavoura velha para lá, lavoura Quanto aquele que é do senhor aqui? Sete arqueiros. Sete arqueiros, é. uma gleba muito boa. É, mas aqui nós tinha, era doze arqueiros de terra. Doze arqueiros. Mas na da minha mãe falecer, uhum. aí os, os herdeiros foi, foi, vendendo. foi vendendo. Foi vendendo? E na época eu não podia comprar, né, podia comprar e fiquei. Com a parte minha, que era do, da herança da minha mãe E do meu pai, eu fiquei tomando conta aí, fiquei trabalhando Aí nesse caso eu fui trabalhar na companhia Companhia Fui trabalhar na companhia E depois os meus filhos começaram a crescer eu falei, vou ensinar os filhos a trabalhar, né? É. é Estudar naquele tempo era muito difícil Tinha um colégio, um, um, um grupozinho na rua só aqui Aí deixei o negócio de trabalhar Depois eu, da companhia, eu passei a trabalhar no caminhão Uhum. Depois eu falei com uma coisa, vou largar esse negócio para um lado e vou botar meus filhos para trabalhar, ensinar eles a trabalhar. Eles não estão aí, movendo coisas E eles moram onde? Tudo comigo aqui. Tudo aqui? É, hoje tem dois para vitória, porque é, tem uma família aqui, que uh, tem uma pessoa deles que está com as que eleucemia, sabe? Certo. Então eles pediram para arranjar gente para ir lá para doar sangue. Uhum. Para doar sangue para poder né? É, eu pessoa pra... ou Você, você para, eu sei não. É. Então eu ia convidar os meus dois filhos meu para ir, meus foi dois filhos para lá uhum. Uhum. com eles. Deixa eu vir com com a Sacora. Mas que ah, mas bom. Mas onde nós faz aonde? A dona O oh, doanteira. Obrigada, senhora, <risos> viu? Aí, eu vou levar a laranja. Deu um devo fazer uma coleta oh, boa? Isso aí Foi. Ô, eu nem sabia onde é essa laranja. <risos> ah, nem no pezinho, cara. Obrigado, obrigado, viu? Já está é ótimo. Mesmo, né? Eu vou tomar água aqui nessa. Pode, ir, ó, tem copo lá, pode ir. Você não quer piar um pouco mesmo, não? Não, eu uso cadeira de roda, é difícil, tem que passar para cadeira de roda. É, né? é. Aí eu já estou indo embora. Nós estamos desde cedo andando, tirando foto nessas é, fazendas aí, antiga. Nós somos lá no, no, no, na ponta lá do, do, do, do Imperial, lá no, a, ali de, passamos em Santa Cruz e entramos ali. Eu peguei o Júlio, o Júlio que anda de muleta, o moço, ah, sei. sei ele sei. foi com a gente, nós fomos ensinar, nós fomos lá no Edmilson, lá em cima, sei. naquelas fazendas eu lá sei, tirando sei, foto. Sei, eu sei que era do Edmilson lá. Você não tirou foto daquela fazenda logo em ba -ba -ba Santa Cruz ali, não? Descendo um pouquinho para lá ali, uma fazenda assim à esquerda, passa perquinho dela? Eu tirei. Ele deve ser da fazenda antiga, do, do, do, do Zé Ventura. Zé Ventura? É. Uhum. É. é. Onde tem uma, tem uma calipalpa ali abaixo. Ah, sim. Logo embaixo tem a fazenda. É. Aí depois você entrou... Mas ninguém mora na fazenda mais, não? Não, ali é o seguinte, tem o tem um caseiro que mora numa casa atrás. Atrás, é. é. E a fazenda fica quando é. o, o, os proprietários vêm, aí ele vai... Zé Ventura. Não, não. Aí já é de outra pessoa, é, é de um... De um esse cara eu que... vou querer água. É isso é, ah, é. Bom companheiro é. Mas eu sei que a, essa fazenda foi do Zé Ventura, o Zé Ventura a, a, morreu, depois foi brincadeira. Aceita mais? Gente. Não, não, obrigado, obrigado. Aí o Zé Ventura morreu, depois foi vai, vendendo, isso. venderam a fazenda. Foi na época do Zé Ventura mesmo que o Zé Ventura vendeu a fazenda. É, essa gente é de fora. É de fora. É um é, não sei se ele é gringo, de porque ele é, ele é, ele é estrangeiro. <risos> é, é. Não é daqui do Brasil, do, do Brasil, é do Brasil, mas não é, é. brasileiro, não, ele é eu eu outra lá, entendeu? Eu eu sei sou, que... O nome do senhor, fala mais uma vez para ficar gravado aqui. Antônio Trevenzoli. Trevenzoli. Trevenzoli. Trevenzoli. E a dona Tereza. Estopa Trevenzoli. É. Muito obrigado Trevenzoli. da visita, estou levando uma laranja daqui <risos> e bebi uma água gostosa aqui. Pinga não quero. Um abraço para o senhor. Também, tá obrigado é. você também. O, o homem tá doido para comprar uma garrafa de pinga aqui. Quer levar um, um pouco da pinga? Pois. Ah.